Olá! Começa agora mais uma edição do TV Cria Minas Diálogos. Nosso debate de hoje será sobre segurança em elevadores. O equipamento é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Contudo, um número expressivo de usuários é necessário uma preocupação com a segurança, principalmente para a realização constante de manutenção. Para esclarecer sobre esse tema de importância para todos os cidadãos, Vamos conversar agora com o especialista em transporte vertical, engenheiro mecânico, Ronaldo Bandeira. Bem-vindo, Ronaldo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, presidente. Bem-vindo, Ronaldo. Bom, nós sabemos que existe uma série de legislações, de normas, cuidados a serem seguidos para garantir a segurança nos equipamentos. Só que ainda existe muitos elevadores que não seguem essas normas. Por que, que isso acontece? O que, que falta para reverter essa situação, Ronaldo? É... Eu... Hoje o elevador ele tem um ciclo de vida muito longo no Brasil. Por exemplo, nós temos elevadores mais de 100 anos. O primeiro elevador instalado no Brasil foi na casa da família Guim, hoje atual Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e funciona até hoje. Então, em função das melhorias na segurança dos elevadores, a cada dia as empresas vêm melhorando a segurança e fazer com que o elevador atual, né, ou, desculpa, o elevador antigo, seja mais seguro do que o anterior. Ah, entendi. Ai... E veja entendi. bem, é, esse assunto de elevadores, ele é um assunto muito interessante porque cada vez mais as pessoas precisam dos elevadores. Né? Sejam porque as cidades estão se verticalizando, mesmo no interior, os espaços estão se reduzindo na cidade, né? então isso obriga mesmo a necessidade dos elevadores, seja também pelo fato da acessibilidade, né? da mobilidade urbana. Nós temos vários motivos pelos quais usar o elevador. E ainda temos também um certo receio desse transporte vertical, que no culto popular é o mais seguro entre todos os transportes, né? É, e de fato é isso, o Elevador, os elevadores modernos, mesmo aqueles que são antigos e passaram por processos de atualização, eles oferecem algum tipo de risco ao usuário? Bom, é, principalmente, gostaria de salientar quando a pessoa está retida na cabina, é que houve algum problema no elevador. E o risco não é tentar... É... Você sair, o risco é tentar sair do elevador. Porque Ficar quando... lá dentro não é problema. Não é problema. O As... elevador parado não é problema. Sem energia no prédio também não é problema. É assim que você verificar que você está retido na cabina. Você usa o um interfone, chama a assistência técnica e assim sentar e esperar. O risco maior é você tentar sair do elevador sozinho. Ronaldo, a gente tem uns números de acidentes em elevadores que trazem um pouco esse panorama. É, no Brasil estão em funcionamento cerca de 350 mil elevadores e aproximadamente 17 mil em Belo Horizonte. Em relação a acidentes, segundo a ABMEC, só na capital mineira e região metropolitana, desde outubro de 2007 até a presente data, foram registrados 33 acidentes, sendo 12 com mortes. A média de um acidente a cada três meses e meio e a média de uma morte a cada oito meses e meio. 79% dos acidentes são com usuários e os outros 21% com técnicos. Como é que se avalia esses números? É um número grande, é um número elevado de acidentes? Porque são, também tem 12 mortes, né? Como é que você faz essa avaliação? É, lá na BMEC, em função até desses números, nós achamos esses números muito elevado Isto é, o risco de acidentes está é, sendo a cada dia maior. Então, o que, que nós fizemos? Algumas ações nós decidimos tomar, por exemplo, junto com o sindicato de condomínio através do seu presidente, eh, Dr Carlos Eduardo. O que, que nós fizemos? Eh, junto com o vereador, na ocasião, fizemos um projeto de lei. E esse projeto de lei ele foi aprovado no final do ano passado e está na expectativa da aprovação eh, do prefeito. Os pontos relevantes nesse projeto de lei, para que esses números que você acabou de dizer, sejam bem reduzidos, eh, seria o seguinte, Toda empresa, além de ser cadastrada na prefeitura, tem que comprovar treinamento dos seus técnicos. Treinamento específico de elevador, de acesso ao equipamento, acesso à casa de máquina, ao poço e também treinamento das normas regulamentadoras, NR10, que é de eletricidade, e NR35, que são pertinentes a elevadores. Com isso, a gente é, reduz um pouco em função da melhoria na qualidade técnica dos, seus, dos funcionários. E outro item que vai ser muito importante... Existe uma norma NBR, a 15597, que ela pega um elevador antigo e tenta transformá-lo no equipamento mais novo. E durante as, as inspeções anuais que são obrigatórias, as empresas de manutenção, eles vão ser obrigados a que é, todos esses itens de não conformidade com as normas atuais sejam listados e informados para o síndico. Ali vai estar o grau de risco e o que fazer para sanar a não conformidade. E outro item desse projeto de lei é, seria que todo, portado, todo hall de elevador vai ter um elevador para portador de necessidades especiais, como por exemplo é, o braille, o corrimão, a voz informando o andar. Então esse projeto de lei em andamento, ele está aí. outro importante item dessa lei seria a numeração dos elevadores. Hoje, não sabe se tem 15, 16, 17 mil elevadores em Belo Horizonte. E com essa, hoje a prefeitura vai, com esse projeto de lei, numerar cada equipamento. Fazer um registro. O registro. É. Porque hoje as pessoas vai ser usam. um veículo um... registrado. É. Hoje as, as empresas usam, às vezes, o nome do fabricante, o número original. Uhum. Aí uma empresa mantenedora usa o, nome, o número dela. Então, isso é vai necessário acabar. Individualizar aquele equipamento. Isso. Então, com isso, quando nós estivemos falando de um elevador, a placa da prefeitura. Ela que vai ser a nossa referência, como tem em outras capitais. Veja bem, Ronaldo, você estava falando é, um pouquinho atrás sobre manutenção. Eu estava aqui pensando, o elevador é, um, é uma atividade de engenharia, não só o projeto do elevador, como a sua instalação, né? uma obra de engenharia, um elevador. E de várias engenharias, porque veja, ele precisa estar fixado, então é necessário engenharia civil na estrutura. Depois, ele é uma atividade de engenharia mecânica, pela sua própria concepção. Mas também tem que estar junto ali a engenharia elétrica, porque a força motriz é a energia elétrica dos elevadores. Né? E também nós temos que falar de eficiência energética, de economia nos condomínios. Né? Tudo isso é tecnologia aportada e, no mínimo, nós temos mais aí também engenharia de segurança, porque é a implantação de todo esse, esse equipamento. Agora, dentro de todo esse contexto de projetar, comprar, instalar o elevador, isso é a fase inicial, é, tem um grande problema que acaba impactando todas as nossas obras, nossos edifícios, é, nossas obras públicas, que é a falta de cultura e de manutenção. Porque qualquer coisa que a gente compre, ele só é novo no momento 1, um, no primeiro segundo. Depois disso ele está sendo utilizado e para tanto ele precisa de manutenções frequentes. Porque aquilo que não tem manutenção, ele vai acabar. Vai acabar. Né? É, e os elevadores têm que ser mantidos, devem ser mantidos. Imagino que tenha regra para isso. E a minha pergunta, 17 mil elevadores em Belo Horizonte. Esses elevadores são mantidos pelos condôminos, pelos síndicos, pelos proprietários, da forma que deveriam, da, da forma que a engenharia pede, a norma pede, por exemplo, são revisados? Bom, no caso de Belo Horizonte, a prefeitura exige uma manutenção regular, isso é um contrato de manutenção. E, anualmente, é necessário que a empresa mantenedora faça um laudo de inspeção anual. Esse laudo contém a situação atual do equipamento e a prefeitura obriga, esse, essa manutenção mensal e que haja um contrato. E, muito importante, a Prefeitura ela pede para que tenha um engenheiro responsável e essa empresa tem que ser cadastrada no CREA, assim como seu engenheiro responsável. E todas essas manutenções mensais são assistidas pelo engenheiro que, uma vez por ano, faz esses relatórios. Esse é o objetivo principal da manutenção, da segurança ao usuário. Mas não é o que nós estamos vendo hoje com esses números que nós estamos falando. Mas fazendo. são mensais ou são anuais essas manutenções? A manutenção do elevador, obrigatoriamente, é mensal. E as, os laudos, ele é cada ano que se faz um laudo de inspeção. Então, na realidade, eu tenho uma inspeção mensal. Então, temos que ter uma empresa é, sempre de manutenção que vai, a cada mês, inspecionar um, um, um conjunto mínimo imagino eu, né, de, de, de, de procedimentos no elevador, e a cada ano se consolida um laudo, é, que é um trabalho de engenharia, onde o um engenheiro, quando devido à anotação de responsabilidade técnica, se responsabiliza pelo trabalho que foi feito o ano todo, que ele acompanhou. Agora, isso em Belo Horizonte. Em cidades menores, como, por exemplo, outras cidades, mesmo que não tão menores, mesmo Contagem, Governador Valadares, Uberlândia... É, você estava dizendo que a prefeitura aqui exige, outras cidades também exigem? E se não exigem, o que, que acontece lá? É, o que, que ocorre? Em algumas capitais, como Rio, São Paulo, é, Vitória, eles têm realmente já uma estrutura montada. outras cidades, essa estrutura é, praticamente é inexistente. Então, a, fica aí para o síndico ou administrador público ou privado é, ter ou não a manutenção. E isso é um risco. Isso é mais um foco de risco. E esses acidentes, a gente não sabe o que, que acontece é, nesses locais. Então, o importante é que a conscientização, é o que nós na ABMEC e o CREA estamos fazendo. Só para você ter uma ideia, nos últimos dois anos foram 16 cursos de capacitação, palestras, para uhum. tentar fazer com que esses riscos sejam diminuídos em função da melhoria na capacidade técnica é, do técnico e do gestor. Nós fazemos cursos também de gestão para os donos de, de empresa. Mas veja bem, Ronaldo, o elevador que está inspecionado, uhum. que tem o responsável técnico, ele tem uma placa indicativa dentro Sim. dele. Então, um condômino de um edifício qualquer, ele pode verificar pela simples, a simples presença ou não, Dessa, dessa placa indicativa, que fala lá o nome do engenheiro, é, o número de registro dele, é, a RT que ele é, registrou junto ao CREA. Então, quer dizer, qualquer condômino, mesmo a prefeitura não tendo a norma, ele pode verificar se o, se o elevador do edifício dele está sendo mantido. Então, fica a dica, inclusive, para todo cidadão comum exigir dos seus administradores, gestores a manutenção dos elevadores, que isso é garantia da segurança. Citou certo, não? Isso é, é obrigatório, isso é lei municipal que tenha que estar na portaria da edificação o laudo de inspeção anual que você falou, o livro de registro de todas as ocorrências e mais o contrato propriamente dito para confirmar se existe ali um contrato entre a empresa e o condomínio. Bom, vamos ter que interromper a nossa conversa para chamar o intervalo. A gente continua a discussão no próximo bloco. Para você entender mais sobre a importância da segurança em elevadores, listamos cinco obras que trazem mais detalhes sobre o tema. Confira agora no Ler e Navegar. Após três anos de pesquisa e motivado pela escassez de obras sobre elevadores e escadas rolantes, o autor reúne no livro Elevadores e Escadas Rolantes o maior número de informações sobre o assunto. Na obra Elevadores, Princípios e Inovação, os autores mostram aspectos do cálculo e desempenho dos componentes de cada elevador e explicam o funcionamento dos mecanismos, desempenho e dimensões. O objetivo desta obra é levar informações ao síndico para obter uma melhor performance dos elevadores e compreender que a modernização é um investimento que valoriza também os imóveis ou salas do edifício. Este manual mostra como deve ser realizada a modernização de uma instalação elevadora para atendimento às normas técnicas da ABNT e à legislação federal. O livro elevadores novos em edifícios existentes detalha os procedimentos adequados para a instalação de elevadores em construções que já existem. O TV CREA Minas Diálogos está de volta com o tema segurança em elevadores. O nosso convidado de hoje é o especialista em transporte vertical, o engenheiro mecânico Ronaldo Bandeira. Ronaldo, no bloco anterior nós trouxemos alguns números, uns dados sobre acidentes. E o que me chamou a atenção foi o número de mortes, foram 12 mortes. E o que assim, a gente consegue relatar ou detalhar quais são as causas dessas mortes, dos acidentes... É, o que ocorre, gente, o maior índice de acidentes com elevadores é, são nas portas, isto é, a pessoa abre a porta, quando a porta é aquela que você tem que puxar, uhum. e não encontra o elevador. Cai no fosso. Isso, esse é o risco maior. E o outro é a pessoa tentar sair do elevador, sem uma ajuda externa é, que tenha conhecimento, de preferência a empresa mantenedora, ou o bombeiro, que são especialistas para poder retirar você sem segurança. Você estando no elevador parado, aguardando o resgate, você está tranquilo e seguro. O problema é sair Tentar sem a segurança. Sair. Só para você ter ideia, nos últimos dois meses, no Rio de Janeiro, foram quatro, quatro acidentes com duas mortes. Olha... Então, é... são esses os dois motivos. A porta de abrir, hum. ela tem que ser sempre... A gente tem que abrir com cuidado e verificar. A automática é menor o risco, é mais aquela que a gente abre todas. Né? Muito comum nos condomínios. E a outra é: quando o elevador para por algum motivo, falta de energia ou por algum problema técnico, a saída lá tem que ser uma saída de lá, tem que ser assistida. Né? Isso é tão importante, essa porta, que hoje existe uma lei municipal que é obrigatório colocar na porta de todos os elevadores para você ao abrir a porta verificar se o elevador Sim. está no local uma placa indicativa chamada a atenção né chamada. quais outras dicas de segurança que você daria olha quando um o usuário comum o leigo estiver subindo no elevador ou descendo ele tem que observar alguns ruídos anormais ali se você sentir aquele barulho de ferro com ferro alguma coisa tá não está normal e a outra coisa que causa alguns acidentes principalmente para idosos, é o degrau isto é o desnivelação da né? cabina e o pavimento então, ao descer ou entrar no elevador, você tem que observar ali o desnível em função da possível queda. Ah, em 2014, o CREA, junto com a BMEC, produziram uma cartilha sobre elevador, né? Qual foi o objetivo dessa publicação? É, foi muito importante essa cartilha, ela ficou aí muito famosa, porque a cartilha contava desde a história do elevador até a modernização do elevador, passando por alerta aos... Administradores públicos e privados, uso correto do elevador, a necessidade de modernização e o objetivo e as estatísticas. O objetivo principal é passar para a sociedade é, a situação atual do elevador. O que, que é o um elevador? Isso você contribui para a segurança dos elevadores. Hum. E ela foi distribuída nos condomínios? Qual que foi o foco, o, objetivo, assim, o público alvo? Isso. A, a distribuição dessas cartilhas foram através das Empresas mantenedoras que durante as suas visitas comerciais ou técnicas entregavam essas cartilhas para os administradores. Hum. Aqui a gente tem a cartilha aqui, é né? Essa cartilha, é, essa cartilha, é? cartilha do Isso. elevador. Isso. Essa cartilha do elevador. Pode abrir só. Que agora por vai favor. ter a sua segunda edição. Nós temos um portal, um site onde nós podemos é. É, indicar a publicação dessa cartilha em PDF, algum tipo de. De, de cartilha virtual? Sim, essa cartilha está disponível no site Passamos. do CREA. Você pode baixá-la em PDF. É, na, no setor de publicações lá tem a... Publicação, cartilha. É. Isso. E então, nós aqui, vai ter é agora a segunda edição. Que também tem difícil de segurança. E essa segunda edição tem uma parceria aí com... Internacional, é isso? Explica um pouquinho a gente como é que é. É, para esse ano, Sim. nós já até tá iniciamos. Nós vamos... É, a BMEC, em parceria com o CREA, nós vamos fazer uma cartilha voltada à modernização de elevadores. É, a BEMEC, junto com o Claire, nós fizemos uma parceria com a ELA, que é a Associação de Elevadores da Europa. É, o objetivo dessa associação na Europa é promover a segurança, alta qualidade na prestação de serviços e produtos novos, e também na elaboração de normas. Essa ELA, que é essa associação, tem aproximadamente 6 bilhões de usuários diários em elevadores, 127 mil elevadores por, por ano que eles instalam, se você tem ideia, o Brasil tem 350 mil, eles instalam 127 por ano. E também nós temos aproximadamente 6, 6 milhões de elevadores nessa associação, ligados a essa associação. E essa cartilha, ela foi baseada numa norma que nós temos também no Brasil, é a NBR 15597 que é a modernização dos elevadores existentes. Qual o objetivo dessa cartilha? Essa cartilha lista 74 itens para saber se seu elevador está conforme ou não. E caso não esteja, o que tem que fazer para sanar essa não conformidade? Esse é o objetivo principal da cartilha. Através de ilustrações, você mostra o risco e o que tem que fazer. É mais um alerta para os síndicos e administradores a necessidade. E mais ainda, essa norma, ela mostra para o síndico o risco do elevador dele, se é pequeno, se é médio ou se é grande. Então, é a importância, eu acredito que no futuro, junto com o laudo e junto com essa norma, o síndico vai ter a situação atual do equipamento dele, em relação ao laudo da situação atual e o que fazer para é, deixá-lo mais seguro. É, só para fazer uma analogia com o um automóvel, antigamente os, é, os carros não tinham airbag, nem freio ABS. A elevador é a mesma coisa. A segurança do elevador, ela vai melhorando a cada ano. A nossa norma de elevadores, ela está defasada em relação à europeia, é 30 anos. Então, essa cartilha, essa norma, visa você tentar adaptar, colocar o seu elevador, mesmo que antigo, ao semelhar atuais. ao novo. Mas a BNT está editando uma nova norma, né? Inclusive você é o coordenador do grupo de trabalho. Isso. Como, em que pé é está isso? Quais são os impactos dessa nova norma para garantir mais segurança? Nós, é? A BNT ela tem um grupo de trabalho de elevadores e ela nos autorizou aqui em parceria com o CRE, desde 2011. Nós temos um grupo de trabalho de Belo Horizonte ligado à BNT, para fazer o projeto de norma de inspeção em elevadores elétricos. Hum. O objetivo dessa norma é você analisar cada componente para que nessa análise saiba se aquele componente ainda está com a vida útil, correta ou não. Esse grupo de trabalho, a BNT exigiu na época que ele fosse muito, muito disciplinar, não só um lado, não só o outro. Então, esse grupo de trabalho foram 50 reuniões ele era composto por empresas mantenedoras, de elevadores, fabricantes. Aí vem o outro lado. Usuários foram bancos, universidades e também órgãos públicos. Então todo item de cada companhia de elevador era analisado e era votado aquele texto. O objetivo uhum. maior é saber como se faz uma manutenção. Esse projeto que nós terminamos ele está em São Paulo para análise do grupo de São Paulo. E após essa análise do grupo de São Paulo, ele vai para a votação pública. E assim vai virar, o projeto de norma vai virar uma norma. A previsão, previsão. É, é até o final deste ano. Uhum. A cada três, quatro meses eu vou em São Paulo para é, tirar dúvidas do nosso projeto. Então, está aí, basicamente, é, a fase final, o objetivo é terminar esse ano ainda. Então, e o objetivo da norma é para assegurar então mais segurança, né? O objetivo é para que você tenha como se faz uma inspeção e analisa cada parte do elevador, se ela ainda está em sua vida útil. Certo. Veja, é, nos processos de atualização, porque os elevadores têm é, um, um tempo de vida longo, eles precisam ser atualizados. É, quais são os pontos principais de atualização de elevador hoje que tenha, por exemplo, 30, 40, 50 anos, né? É, se o projetista for para um edifício, atualizar um elevador, quais são os pontos principais? O que, que Quais são os itens dessa atualização? É muito importante, jovens que hoje alguns condomínios ficam pensando muito em estética. Eu quero uma cabina em, em aço inoxidável, quero um corrimão desse pote, quero um espelho, mas isso não é elevador, isso é estética. Uhum. Né? Os pontos mais importantes de uma modernização do elevador... É a substituição do comando elevador, o cérebro do elevador. Com isso eu vou ter menos desgaste, não vou ter, pa vou ter paradas em nível. Essa é a importância. E aí, cava... Comando elétrico, eletrônico, Perfeito. a inteligência. A inteligência dele. Uhum. Esse é o básico. E o que, que ocorre também nessas reformas, além do comando, é, ela obrigatoriamente, em função da tecnologia embarcada, você tem que substituir as botoeiras... Né, porque uma que botoeira antiga, a botoeira são a, os botões internos e ah, externos da ah, chamada, okay. o elevador. É importante porque a tecnologia anterior ela não conversa com essa nova. Então Perfeito. a botoeira vem junto. Sim. E além disso, né, é, o mais importante do que a substituição do comando, botoeira, é que na reforma do elevador, todos os testes, vamos dizer, mais agressivos de carga, de, de carga, peso, tem que ser realizado. Esse é a mais importante, porque não adianta só você maquiar o elevador com comando e deixar os testes aí em aberto. A importância do laudo de inspeção anual, das revisões é, mensais e também daqueles testes é, que é o nosso objetivo no projeto de norma, alguns testes são rigorosos a cada cinco anos, alguns a cada ano. Então, é importante essa, esse projeto de norma virar norma e a conscientização das empresas mantenedoras. Porque esses testes eles vão indicar a real necessidade de, inclusive, substituir o aparato mecânico, cabos, roldanas, contrapesos, é isso? Isso. Através dessas manutenções mensais, o técnico ele faz ali o diagnóstico e verifica a necessidade ou não da substituição. Mas não podemos esquecer, durante a reforma, o objetivo principal... São os testes, principalmente, a cada cinco anos. Ah, ótimo. Ronaldo, chegamos ao fim do nosso programa, o nosso tempo se esgotou. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço. Presidente. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado. Muito esclarecedor. Eu deixo aí é, todo o nosso programa hoje para os síndicos, para os cidadãos comuns, que eu penso que é muito importante cada um é, poder saber um pouco das suas estruturas, dos, dos seus elevadores, como se mantém e contribuir, né?